Hoje é dia 4 de abril de 2023. Hoje a gente vai focar mais em resenhas de filmes. Então, mandem as perguntas de vocês. Ajudem também o canal no Pix. Ó. Ajude no Pix. E aí tem lá o e-mail do Drop de Jogos, que é o mantenedor desse programa. Drop de Ajudem também no crowdfunding. Que é o nosso padrinho? Você pode contribuir uma vez por mês e tem vários benefícios e projetos lá. Tem o nosso grupo do WhatsApp tem muitas coisas bacanas para vocês poderem acompanhar. Hoje a gente vai fazer a resenha, gente, do filme do Dungeons and Dragons e do filme do Super Mario Bros. Animação é, de Super Mario The Movie a, da Nintendo com a Illumination é, com atores aí bem conhecidos. Uma ideia aí de misturar. É, o live action com a própria animação, e o Dungeons and Dragons, que traz aí a, a, o Chris Pine, a Michelle Rodrigues, o Regis Jean Page, a Justice Smith, a Sofia Lillis e o Hugh Grant, é, enfim, filmes de aventura aí, filmes para você entender, nós recebemos a cabine e o nosso repórter, colaborador, meu irmão, Paulo Zambarda de Araújo, foi lá assistir os filmes e vai contar um pouquinho para gente. Tudo bem, Paulão, como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo a mais um News Games. Boa noite, eu tô bem, eu tô bem. Esse comecinho de mês aí, a gente tá a bilhão. É, a gente vai fazer uma coisa que a gente não é, não é muito ortodoxo, né? Não é muito, não é com frequência que a gente recebe convite a cabine. Uh, e, e ainda mais, nesse caso, Duas Cabines a dois filmes uh, bem interessantes, né? Que a gente pode trazer um pouco aí para o nosso escopo de conversa. Nosso, uh, são filmes uh, de jogos, filmes de filmes de videogame, né? Uhum. Uhum. E eles têm uma reputação um tanto peculiar. Uh, Para falar uh, que é uma droga, né? É, agora, agora a gente pode evitar, a gente pode até disputar essa, essa ideia, porque alguns anos vai há 10 anos atrás, eu também não estou é muito discordante disso, não. Eu acho que filmes baseados em propriedades intelectuais, os jogos, uh, de, é, jogos de mesa ou jogos eletrônicos, tem aí a. Uma reputação meio, meio infame, né? Uh, o que é muito mais engraçado. O que é muito engraçado é que os dois filmes que a gente assistiu e que a gente vai conversar hoje uh, tiveram versões, uh, sabe, de décadas atrás, e com tipo, uma bilheteria igualmente desastrosa. A gente vai começar hoje falando de Dungeons and Dragons, uh, Honor Among Thieves, ou Honra Entre Ladrões. E... Essa é uma. uma, uma um um honga protagonizado aí pelo Chris Pine. Para quem não lembra, eu, eu lembro dele, das últimas últimos papéis dele, como... É, não era, era Spock, qual era o outro capitão? Capitão Kirk, na Enterprise. O oh, Kirk, no, exatamente, é o e, protagonista do filme. Na trilogia de filmes de Star Trek. Ele lidera uma party de D&D de uh, numa quest pra... Uh, uh, resgatar a, a filha dele de um. de um nobre corrupto. E essa premissa de, do, do. Eu confesso que eu aproximei esse filme com muito cuidado, com muita cautela, porque a gente já tinha um, um Dungeons and Dragons de. acho que dos anos 2000, 2002, 2003, e era muito ruim. Era aquela fantasia insossa, a, a, a, Efeitos especiais ridículos, uh, todos os, os participantes ali, eles parecem estar tá mais fazendo cosplay do que realmente participando do filme ou, ou uh, interagindo com o mundo, né, com as criaturas ali de Dungeons and Dragons. E esse filme de ponto, ele está uh, sendo...